Sejam todos bem-vindos e hoje vamos falar um pouquinho sobre ácido úrico como tratamento mais simples que tem. Meu nome é Rogério e esse vídeo é para você que está sofrendo com ácido úrico. Vou passar para vocês receitas simples de fazer, que não faz mal para o seu corpo. Todas as receitas são naturais. Claro, se você estiver tomando algum remédio, continua tomando seu remédio aí. Nesse vídeo é mais para informações, né? Para a gente aprender sobre plantas, ter mais conhecimento. Fica a dica aí, gente. Sempre procurou um especialista nessa área de plantas medicinais. Claro que hoje eu vou falar mais sobre hortaliças, seria o agrião. Vou falar um pouco do alho, do pepino. Isso para tratamento de ácido úrico. É um tratamento mais simples que tem. Vocês não vão achar um tratamento tão simples de fazer. Muito fácil. Então, vamos começar com o agrião a minha primeira dica seria o agrião, você vai usar diariamente salada crua, quem crua agrião em abundância, juntamente com outros vegetais cru. Gente, se possível, não precisa seguir essa, essa lista que eu passei para vocês aqui não. Claro, as informações que eu peguei, estou fazendo esse vídeo aqui, são informações muito boa. Se possível, abandonar alimentos acidificantes, como uma carne, frituras, principalmente frituras, feijões, cereais e etc. O feijão eu dou uma dica aí seria couve, seria um... bem legal aí. Quem tem problema com ácido, ácido úrico sempre tem uma dieta aí que não é fácil, gente, não é, não é fácil mesmo. Porque tudo que tem dieta, gente, não é fácil fazer. Podemos fazer também, se possível, gente, fazer um suco do agrião. A dosagem seria 50 ml de suco do agrião, três vezes ao dia, isso para controle, depois se tiver com a, com a fase aguda da, do ácido úrico, não adianta mais, então se você está com o seu ácido úrico controlado, você pode fazer essa receita de 50 ml de suco de agrião todo dia, aí é, para manter controlado, não vai curar, vai controlar, vai manter baixo o ácido úrico. claro gente, sempre procurar um médico, né, Qualquer receita naturais, procure a orientação de um especialista nessa área aí. Para vocês não ter nenhum problema. Beleza? Então vamos para a próxima de indicação. Seria o alho. O alho, o alho é maravilhoso. Sempre. Eu já, o alho eu sempre estou usando. Alho eu, não, eu já usei, mas para outro tipo de problema. O alho. Tomar água de alho três ou quatro vezes ao dia. Meio copo duplo. Deixar... É o alho macerado de molho em água durante umas 6 horas você pode coar e beber sem problema nenhum minha terceira indicação seria o pepino tomar o suco de pepino com cenoura beterraba gente, se for tomar esse suco tente tomar ele em jejum um copo pequeno depois você continua tomando os outros então é o seguinte gente, se você chegou até o final do vídeo se é novo gostou do conteúdo eu peço para você, se inscreva no canal, é muito importante, gente, se inscreve lá para você acompanhar todo o meu trabalho. E não esqueça de apertar o sininho para no... o YouTube mandar a notificação para vocês aí, vocês ficar a par do meu trabalho aqui, que sempre estou falando sobre hortaliças, plantas medicinais, chá, então tem tudo baseado sobre sítio. Às vezes eu mostro um, um, um porquinho, um cachorro, então tem tudo um pouquinho, gente, mas sempre baseado em sítio. Obrigado, até outro dia, gente.